aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas casuais, testando a júri, a boneca complicada. E peço para que vocês assistam o vídeo até o final que tem uma surpresa. Então é isso aí! Round one. Fight. Que isso? E o Capeta tá lutou de longe. Nossa! Eu tava ali só testando o poder dele para depois ele massacrar aqui. Mas se não dá, Para! Aqui coisa que não para. Ai, vamos. Tá quieto uh -huh. Nossa Tô morrendo Ah, não acredito Round two. Complicado de jogar Kajuri, é... tem que fazer a dança antes pra sair os golpes. E esse capeta aqui não tá deixando fazer nada. Wow. A traição, não é? Vixe, <risos> mãe! Nossa, não me deixou fazer nada. Calma, Lindy. Eu preciso fazer alguma coisa. Impossível! Você é o Fight. Nossa, não deixa nem fazer a minha dança pra sair o golpe! Tá. Para com isso Meu, que surra Ai. Gente, que isso Que não pare Sem base desse jeito, eu vou morrer Ai. Que coisa, não? Round two. Tá lá, pra o Eri para ver se dá alguma coisa. Quieto, a ah, foda esse cara aqui. Nossa. Caraca. Olha ainda minha garra. Toma. Oh, ah! Vai segura aí meu especial, solta aí deixa eu ver trigger. Ah, na cara! Final round. Fight. Fight. Nossa, eu deixei nem dançar pra soltar meu golpe. Só tentar afastar aqui. <risos> Nossa, esse embate tá demais. Olha, o cara tá virado no um capeta. Vai, parou. Nossa, eu tô morrendo! Aí não dá, né? Testando um personagem assim... Vai ficar fácil. Que hum, coisa! Pessoal, não sei de fazer isso, mas eu vou pegar o Zangief e vou voltar nas casuais pra pegar esse bison aí. Tá fulgado. Está pronto para jogar. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Entendeu? Round 1 Ah, agora a luta vai ser a luta de verdade. Vem pra cá, capeta! Toma! Tô agarrando o urso! Você vai ver! Ah, ah que está dando te-bag? É? Esse cara para ele ver. Ah, morre! Round Ah, fica dando T-bag em mim. Ele quer me desestabilizar emocionalmente. Deixa você. Tá ferrado. Ah, céu espertão. Calma aí. Isso aí não vai ficar assim não que é uma oportunidade. Esse cara ficar positivo em tudo. Tem isso aqui, gente, mas esse cara vai morrer. Torça aí por mim, por favor. Ah. toma, morte! Toma o meu poder! Vai, poder! Fica aí tirando. Round one Fight. Ah! Você <risos> tá ferrado. Vai. Vai com mais força. Ah, sério Ele tá querendo jogar Jogar mexendo com o meu psicológico Vem Toma Claro que você já tá quase morrendo Vem aqui, vem Vem Gente! Ai, ai, ai! Vem que vem! Vem! Ah! Eu vou morrer! Morri! Não, você vai ver. Vem que Vem! se afastando, né? Isso, Capeta. Ah! Eu preciso ganhar. Master Power, Coria. Coria! Unda! Final round. Vem, vem, vem. Vai. Você vai vir com todo o seu t-bag e tudo. Calma! Vai pra eu bater. <risos> eu tô jogando bem. Gente, só tô te até aqui suada, gente. Tá foda. O capeta pra lutar. Ah. Meu, tô quase morrendo, agora você vai ver Não vou deixar assim, não Tem que eu não vou desistir, não Quem mandou você ficar dando esse t -back? Toma! Ah! Quase! <risos> gente, foi difícil, viu? O cara jogou bem É normal a gente ficar salgada Mas valeu, viu? E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam e comentem também. Então, até mais! Tchau!